Será que vale a pena vender a minha casa hoje, com o atual mercado e com as restrições que há pós-Covid? Esta é uma pergunta que eu ouço regularmente por parte dos meus clientes e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. E tenho vindo a responder esta pergunta a, a muitos dos meus clientes. Será que faz sentido vender a casa a, no mercado atual? E a resposta que eu tenho que lhes dar é sim, faz sentido. E não e não dou esta resposta por ser consultor imobiliário e por isso fazer sentido para mim. E estas são as razões que eu, que eu lhes dou. Primeiro, a primeira razão que, que, que vale a pena falar é a questão da segurança. Segurança, neste caso, segurança financeira. O que eu transmito aos meus clientes é uma coisa muito simples. Em qualquer momento do mercado, a casa deve, deve ser avaliada de forma profissional em função da sua localização, dos seus acabamentos do, e, e da procura que há no mercado e deve ter um determinado preço. A partir do momento que determina qual é que é o preço do seu imóvel e acorda com um profissional uh, imobiliário para vender, fazer a venda do seu imóvel, não tem qualquer tipo de risco financeiro. Porquê? O preço está definido no contrato e está expresso. Sabe qual é, que é o valor que contratou o profissional imobiliário para vender o seu imóvel. E, por isso, se, uh, qualquer valor que seja abaixo desse, desse uh, preço contratado não tem que vender. Logo, não há risco financeiro. Se decidir vender por 100, por 200, por 300, por 1 milhão, a decisão é sua, obviamente, o preço deve fazer sentido para o mercado, o preço deve estar ajustado àquilo que é a realidade e àquilo que será a demanda para um produto como o seu imóvel, mas não tem qualquer tipo de risco, não há mesmo nenhum tipo de risco. Por isso, eu acredito que uh, não não há, esta é a primeira razão, pode decidir vender o seu imóvel, definir qual é que é o valor que quer e não tem qualquer problema, não tem qualquer risco por isso. Imagino que o mercado... O mercado pode ter flutuações, vamos, vamos supor que o, que o mercado tem uma quebra, pode haver uma contração do mercado e o mercado tem uma quebra, o que é que se pode decidir? Pode decidir que simplesmente não quer vender, porque não está disponível para baixar o valor do seu nome. Se, como é expectável, o mercado se mantiver mais ou menos estável, então não tem risco nenhum, porque o preço que está definido está enquadrado com o mercado e vai vender naturalmente. Se o mercado subir, bom, nesse caso eu não vou falar, porque eu não acredito que situação de contração económica e numa situação pós-pandemia que haja uma, um aumento do preço dos imóveis. E, portanto, estar a falar sobre isso era é estar a criar falsas expectativas e, uh, e estar eventualmente em análise. E, portanto, não vou falar sobre isso. Está bem? Razão número 2 para uh, vender o seu imóvel nesta fase. Uh, o mercado. Existe ou não existe procura? Existe sim. O que é que aconteceu com confinamento e com o Covid. Havia uma série que o mercado estava a, a, a correr normalmente, havia interesse, havia procura e a partir de março, a partir de meio de março, uma série de compradores que estavam a entrar no mercado, a começar a ver casas, a procurar imóveis para continuar com a sua vida uh, normal, pararam pararam durante a segunda quinzena de Março, pararam durante todo o mês de Abril e pararam durante mais ou menos a primeira quinzena de Maio. E, portanto, temos aqui dois meses em que os, os, os, os compradores congelaram. Congelaram completamente. Não, faz, não havia negócios, havia muito poucos negócios comparado com aquilo que, foi, que, foi, que é a normalidade do mercado imobiliário. E, portanto, e o que é que está a acontecer agora? Agora está a vir um calor que é este desconfinamento, e os, os clientes que estavam congelados estão a começar a derreter. E ao derreter, então, começar a ganhar cor e vontade de procurar novamente e estão a voltar ao mercado e querem recuperar estes dois meses que têm de atraso. E, portanto, estão uh, uh, ávidos de, de produto, ávidos de, de, de moradias, de apartamentos, com condições a preço justo, a preço de mercado. E, portanto, claro que sim, que há procura. E, portanto, faz todo o sentido que... Uh, coloque o seu imóvel neste momento no mercado porque ele, ele terá, obviamente, procura por parte destas pessoas que, uh, desde que o preço seja, seja justo, desde que seja bem promovido, irão uh, certamente uh, comprar o seu imóvel. A razão número 3 prende-se com, uh, e deixei especificamente para o fim, prende-se com o fator mais importante que é: existe ou não existe segurança para. Uh, mostrar um imóvel e para poder vender o imóvel sem correr o risco de, de, de um problema de saúde para mim ou para a minha família. E, e, e sobre isto temos de ser muito claros. O problema do Covid-19 ainda não terminou. Não há uma vacina. Não se prevê ainda que vá a ter uma vacina. Fala-se de uma segunda vaga. É preciso ter cuidado. É preciso manter um certo distanciamento social. E, portanto, existe um risco, sim. Existe um risco de saúde o mesmo risco que tem quando vai trabalhar, é o mesmo risco que tem quando vai às compras para trazer a comida para a sua casa, é o mesmo risco que tem quando vai jantar fora ou quando vai abastecer combustível numa bomba de gasolina. Porquê? Porque são sítios onde tiveram outras pessoas, onde há contacto com outras pessoas. E claro que temos de ter cuidado, claro que temos de desinfetar as mãos, claro que temos que usar a máscara. Sim, temos que ter esses cuidados para evitar que haja a propagação da doença e o contágio. E o que eu tenho que dizer é que tem, que tem que se proteger. Como? Contratando um profissional. Contratando alguém que vá uh, garantir que essa segurança para si e para a sua família existe. E uh, essa é uma escolha importante. Contratar um profissional que esteja preparado para isso. Um profissional que utilize mecanismos e ferramentas tecnológicas que permitam distanciar ao máximo um, distanciá-lo ao máximo dos compradores, porque é possível fazer quase todo o processo até ao momento do contrato de promessa sem haver proximidade das pessoas através de vídeo através de foto reportagens profissionais através de reportagens 3D que mostram em detalhe a casa à distância, onde as pessoas podem, podem fazer toda a visualização do imóvel à distância sem terem que entrar na sua casa só entram na sua casa depois de duas ou três fases virtuais, de conhecer a casa. Há, há, há tecnologia hoje em dia que permite fazer virtual staging, que é decorar a sua casa. Portanto, há uma série de ferramentas que, se for uh, contratar um profissional competente e, um, e que saiba utilizá-las, podem uh, protegê-lo e promover o imóvel ao mesmo tempo. Portanto, estas são as minhas três razões. Uh, eu acho que sim, que é o momento para vender. Eu acho que sim, que deve... Uh, deve uh, colocar a sua casa no mercado, se essa é a sua vontade. E, obviamente, se precisar de um, de um consultor imobiliário, eu, no meu marido, estou à sua disposição. Até lá e até o próximo vídeo. Vamos conversar.